Os recebidos aqui, não posso deixar de mostrar as minhas águas termais, luxo, poder e sedução da Liotte, gente, essas aqui são simplesmente as melhores águas termais que tem hoje em dia no mercado, elas são riquíssimas em zinco, eu já utilizei várias, de várias, né, La Roche-Posay várias marcas, assim, super conceituadas, e nenhuma marca tem a composição que essa marca da Liotte tem, a Liot tem zinco na composição, o zinco é extremamente, assim, anti inflamatório diminui poros. O zinco é excelente assim, tanto para sua pele quanto para o couro cabeludo também faz muito bem. As águas termais da Liotte são completas mesmo, você pode utilizar o dia inteiro, de manhã quando você acorda, é para finalizar a sua rotina aí de tratamento de pele ou antes de iniciar, antes da maquiagem como primer, depois da maquiagem também. Eu amo, amo as águas termais da Liotte, e elas têm um cheirinho assim que traz um conforto, sabe? A gente fica com essa memória olfativa, né, quando o cheiro é bem confortante. Me mandaram três frasquinhos desse, o Murilo utiliza muito também na pele dele, principalmente agora no inverno, que a pele fica ressecada e ele começa a ter muita taca rinite, alérgica e tudo mais, então as águas fazem super bem, assim, pra ele, eu deixo ele utilizar, porque eu percebo que faz muito bem pra pele dele. Então, meu, muito obrigada sempre ao pessoal lá da Aliote pelo carinho, eles sabem que eu amo essas águas e eles sabem que eu sou fascinada nessa daqui de amêndoas e na de aveia também, Eles... muito, muito obrigada pelo carinho e pela consideração eu vou deixar o contato da Liot, tá tem link de venda aqui no site que tá aparecendo, vou deixar o site deles aqui abaixo, tem venda lá pelo site, tem venda também pelo whatsapp, venda segura, pode confiar e as águas assim são excelentes vocês vão sentindo dia após dia assim, os benefícios dessa água, deixa a pele mais clara, mais bonita, mais radiante gente, é um luxo assim, é um tudo de bom, eu tenho utilizado bastante pra finalizar a maquiagem, dou aquela nuvenzinha assim, mas eu gosto mesmo de utilizar pra deixar minha pele secar com ela, tem me ajudado bastante a desinflamar a acne também, maravilhosas.